Fala galera, beleza? Tranquilo? Sejam bem-vindos ao canal. Para quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve. Beleza? Sintam-se convidados a conhecer a nossa startup, chamada WP Raiz, a primeira startup de previsão no Brasil, tá? Brasileira, 100% brasileira. É... Vamos fazer um tema hoje, uma novidade, digamos, né? Mas não tão novidade. O e já chegou para tipo, chegou para chegar, digamos assim, né? E, e é um prazer imenso trazer esse conteúdo para o Brasil e estarmos no beta do Dali 2, tá? É, para quem não sabe, o DAWI, ou Dali, como vocês queiram chamar, é, é uma, um produto, digamos, do OpenAI, tá? E para quem não sabe o que é o OpenAI, tivemos um vídeo falando sobre inteligência artificial e tivemos uma live. Mas eu vou falar um pouco ainda Sobre essa fantástica fantástica ferramenta e fantástica empresa que é a OpenAI, tá? Eu não estou puxando a sala para ninguém, não, estou apenas comentando a realidade, né? E o que o que a gente está absorvendo, né? Eu digo, me refiro aos terráqueos, a população da Terra pode estar usufruindo com essas ferramentas, tá certo? Então, para quem não sabe, o AI, ele é do Elon Musk uma parte do Musk, mas ele é sócio do OpenAI, mas não detém, né, essa parte total do OpenAI. Então, o que acontece? O grupo do OpenAI, tá? Ele, ele, ele procura preservar, né, a parte boa da IA, tá certo? Então, são são pessoas que é, os founders, é, quem trabalha no OpenAI, procura trazer mais qualidade de vida para a Terra, certo? Ícaro, é, são empresas capitalistas? Gente, vocês vão ver que o preço do DALI, é, até mesmo o preço do OpenAI, se você usar o GPT-3, ele está muito em conta, tá? Se você comparar com outras reais e com outras ferramentas. Mas a, acho que, que a ideia de, de conectar-se, de compartilhar do OpenAI, é muito maior do que uma simples, é, um simples olhar de, de, de valores, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu trouxe uma. Eu sempre gosto de trazer o Wikipedia, tá, para mostrar para vocês algumas coisas. Dêem uma olhada no link do Wikipedia. Eu não vou mostrar tudo aqui, tá? Para quem me conhece, eu não gosto de ficar é, lendo, tá? A gente é mais ser humano é visual, né? A gente tem dois ouvidos, dois olhos, uma boca, né? E tem o nariz também. <risos> então, o que acontece? Nós somos feitos para observar, né? Escutar. E, na medida do possível, conversar. Então, como eu estou conversando com vocês e eu não consigo escutar o que vocês estão né, tentando interagir, a menos que você digite ou entre em contato conosco via Yammer. Ah, tem um detalhe importantíssimo. Para quem não conhece nosso curso de sintam-se convidados para conhecer o nosso curso de Alimentor, e, claro, para comprar nosso curso, tá certo? Afinal de contas, é o melhor do Brasil. Eu não estou falando que é o melhor do Brasil, mas eu fui eleito pela comunidade. Internacional do Elementor como o melhor formulário de 2021. Então, até então, somos o único brasileiro com um troféu. Galera, então, o DALI, é, ele utiliza a GPT-3. Para quem não sabe o que é a GPT-3, é, o que é a GPT-2, GPT-1, tá? Nada mais é do que modelos, tá? Que, no caso do OpenAI, criou esse modelo de IA, tá? Baseado, é, chama-se Generative, Generative é, Pre-Trained Transformer. Então é um modelo que ele, ele se regula, ele meio que se regula baseado em, trans, em transformar é, linguagens pré-treinadas. Tipo, é, o GPT, a GPT né, foi lançada em 2020, 2018. A gente teve uma versão secundária GPT-2 em 2020, 2020, se eu não me engano, isso. Não, 2018, GPT-2 2019, 2019, um ano depois, e a versão 3, ela está em vigor desde 2020, tá? A gente tem 2020 aqui. Aqui é 2018, tá? O que acontece? Vou abrir aqui meu, meu Microsoft Edge, Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui o prompt do Playground do OpenAI, tá? Esse é o painel, digamos assim, da versão beta do OpenAI, tá bom? Aqui dentro, gente, vocês podem fazer tantas coisas legais, mas tantas coisas legais, centenas de milhares de coisas legais, tá? Para quem não conhece nenhum tipo de linguagem de programação e quer trocar ideia com OpenAI por exemplo, então, vou, falar, vou perguntar aqui, o que, é, tá? que é o DAOI. Tá? Vou apertar um enter aqui, só o submit. DAOI é uma ferramenta de inteligência artificial que foi criada pela OpenAI. Ela é capaz de criar imagens a partir de texto descritivo usando aprendizado de máquina para interpretar texto e gerar imagem correspondente. Quem está me respondendo isso, Igor? A IA do OpenAI, chamada a gente chama de GPT-3 só que a GPT-3 ela existe existem variações de GPT-3, tá? Existem modelos que a gente chama de engane, tá? Que a gente vai utilizar para situações diferentes. Nesse caso aqui eu estou usando o DaVinci 2, tá? Para texto. Como eu tô no Playground eu coloquei aqui o input em português, né? E o próprio... a própria engane do DaVinci 2 ela me trouxe esse output tá bom é, vocês podem pedir código tá é, por exemplo escreva um código em Python para acessar uma API uma API, por exemplo API e salvar os dados em um arquivo .csv tá é, a gente vai ter um momento só sobre só sobre o API tá? e o playground por exemplo né até porque estamos no programa do OpenAI, somos parceiros também, tá? Com muito prazer, via Microsoft. Mas, só para vocês terem noção aqui, quanto maior a temperatura que eu colocar, maior eu vou ter, né? quer dizer, menor vai ser a randomização dos resultados. Ou seja, menor vai ser a possibilidade de, de que o resultado seja repetitivo e que seja um resultado que é, pode acontecer muito fácil, digamos, tá? Então eu aumento aqui o máximo lente. Quando eu coloco aqui o máximo lente, significa que quanto maior a quantidade de texto que tem aqui, maior é a quantidade de processamento que eu vou estar tá usando do, da IA, tá certo? Então, quanto maior o é meu lente, maior é minha resposta e, consequentemente, maior o é meu dinheiro gasto, tá certo? Eu vou dar um enter aqui, submit, e ela vai gerar o código em Python, tá? É, detalhe Às vezes Como a gente repita A gente não tá falando sobre o OpenAI especificamente Vamos falar sobre o Dali Geração de imagem Mas para essa parte aqui do OpenAI Tá? O que eu Antes de fazer o vídeo lá A gente vai ter Tem um vídeo só sobre isso É Aí ela pode engasgar Digamos Tá? O seu output aqui Porque, Vou continuar aqui ó. Nem sempre O teu código que você Nesse caso de código aqui ele não é obrigado a trazer um código de 100%, tá? Existem erros, o ser humano erra, porque aí ela não pode errar, tá bom? Então, o que acontece? Isso aqui são sugestões de códigos, tá? Não é lei marcial, nem é muito menos um arquivo que vai ser utilizado para o resto da sua vida ou um código vai ser utilizado assim, impecavelmente. Não, existem casos e casos, né? Cada caso, um caso, você vai treinando o, o teu próprio olho, a tua ideia, a mentalidade para se encaixar. Tanto que o Playground, ele é um lugar para você entender, mais ou menos, o que você pode fazer antes de vincular a API. Por exemplo, para quem vai programar e para quem vai fazer a utilização de modelos, tá? Além disso, existem aqui exemplos dentro do OpenAI, tá bom? Onde você consegue fazer outras, outras centenas de outras, outras funcionalidades, utilizando né? o OpenAI. question and answer tá? Correção Gramatical e por aí vai. Tem uma infinidade de coisas aqui, tá? tá aumentando bastante. É, durante esse ano tivemos um avanço bem legal e tá te, a comunidade está tendo muita resposta, tá bom? É, e é isso. Galera, eu vou voltar aqui para o nosso board, tá? Para a gente dar continuidade. Então, de forma resumida, quando você olhar para uma imagem que foi feita, que tipo essa dos ursinhos dos, dos Ted Beer, e e vi, visualizar que tem essa logo aqui embaixo que é a mesma logo aqui do OpenAI, vocês sempre vão saber que essa imagem ela foi feita por uma IA, utilizando hoje, o DAWI 2, utilizando a GPT-3, que a GPT-3 foi feita pela OpenAI, que é uma empresa vinculada a ou ela é a música, tá? vinculada a Microsoft, e vinculado a outras empresas também, mas que tem uma característica principal de ajuda, tá? Pra quem não quiser acompanhar, o próprio OpenAI tem um blog muito legal falando sobre como eles ajudam a Terra, tá certo? Tipo, literalmente, dê uma olhada lá. Existem vários incentivos para projetos de, de voltar à parte de saúde, de educação, tá bom? Dê uma olhada lá. Aqui tá o Wikipediazinha. Então, o DALI foi desenvolvido, né? Em conjunto com o Clip. Que é outra, outra versão, digamos assim, dar um pouco antes. Mas é o contrário. Na, na verdade, o clipe ele tira imagens e transforma em texto, tá certo? Como se fosse uma, um, C, um OCR, tá? Ele é um modelo separado baseado em aprendizado de tiro, tiro é, chama tiro zero, para treinar hum, imagens com a agenda de texto, tá certo? É o contrário clipe, beleza? Então vamos lá. Então, a gente tem aqui a variação, as variações da GPT, 1, 2 e 3, tá? E a gente chega no, no DAWI 2, finalmente, para produzir as nossas imagens. Finalmente, Icaro! Sim! E fico muito feliz, tá? Fomos, hoje é dia 2 de agosto de 2022. A submissão foi em meados de abril, maio, junho, julho. Então foram quase quatro meses de espera... Sem eu saber se a gente ia entrar nesse negócio E eu queria muito ter entrado, sabe? E assim como outras pessoas E, e... <risos> vamos... Não é que eu não tenha pegado o início Mas é... foi tudo de uma... de uma só vez Então, é... faço questão de estar gravando esse vídeo aqui pro Brasil Espero que ele tenha uma... Uma... um alcance bom E com bons olhos, tá bom? É... Galera, este essa aqui é a página oficial do Daoli dali 2 tá dê uma olhada com calma Ela, essa página foi feita com muito carinho quando quando eu eu sou desenvolvedor de WordPress e, e eu fiz muitos sites né para quem não sabe eu fiz mais de 500 sites por baixo então olhar para o um conteúdo desse quando você tem a, a percepção então galera para essa parte de do Dali, tá? Somente da essência do projeto, eu recomendo que dê uma olhada, né, na página oficial do DAWI, o Dali e vejam com carinho é, o, que, o que eles reservaram, né, para estar tá exibindo para o público geral, tá bom? Então, é, pra, nessa página aqui eu, eu queria destacar essa parte aqui, tá, da página deles que é um comparativo da evolução do, da versão número 1 um do DAWI para a versão número 2, tá? onde é, a parte de realidade tá? das, das imagens, é, quantitativamente e matematicamente, segundo a né, estatística do OpenAI, as imagens foram ampliadas em quatro vezes, tá? em, em termos de resolução. Então, elas ganharam quatro vezes mais resolução com essa versão nova, tá bom? Ok, então, é, eu ainda vou mostrar para vocês a, import a importância tá? do que o OpenAI enfatiza. Então, assim, não é só gerar imagens, tá? Quando você gera uma imagem com IA, você tem uma responsabilidade, uma, uma altíssima responsabilidade e qual responsabilidade você está fazendo, tá? Então, não é brincadeira. Beleza? É, a intenção, no geral, sempre é trazer benefícios, tá bom? Para a nossa, nossa espécie humana, né? Digamos assim. E aqui é a política de conteúdo, e conteúdo, tá? E aqui no GitHub, o Dali tem uma, tem uma versão, uma, uma página só, relacionada à parte de riscos e limitações, tá bom? É uma página que ela é bem grande, tá bom? Você vai passar aqui muito tempo, quem quiser olhar. É... E aí eu destaquei aqui um, uma parte desse conteúdo que, que eu acho muito importante. tá? É... A equipe dali, do OpenAI destacaram essa parte aqui e não foi por acaso. Então, é para trazer a noção do que é um prompt, por exemplo, um, um input, um pedido que você faz no DAO, que ele pode transformar, por exemplo é, você tem um texto para imagem e que nesse exemplo aqui ele está violando a violação clara das políticas de conteúdo ou seja, do que eu acabei de mostrar para vocês aqui política de conteúdo, tá? então se você tem uma violação do, da política de conteúdo beleza? você vai estar tá fazendo o quê? rua Tem, existem várias complicações tá note essa essa esse esse pronto que eu tô citando aqui o massa subindo num prédio domingo de um prédio Então imagine um prédio em chamas tá gente quem mora no prédio são pessoas né um prédio em chamas é legal tá entendendo Pedra de chamas não é legal, gente. Você vai criar imagens de um pedra de chamas favorecendo criar que a IA entenda que aquilo, é, aquilo é bom, não é legal. Então, o que acontece? Ah, o DALI existe uma IA paralela ao DALI e ela faz a verificação do que está sendo gerado, tá certo? Então, o DALI não está sozinho. Então, tomem cuidado quando você forem passar a sua conta, tá bom? Tomem cuidado quando você, vocês forem passar o acesso para outra pessoa e principalmente quando vocês forem gerar a imagem né, sem filtro. Eu tô nem aí, tá bom? O que acontece? Gerar uma imagem é uma coisa, fazer o download da imagem para o seu computador é outra e compartilhar isso em um social ou comercializar isso muda o contexto, tá bom? O, o, muita muito se fala sobre NFTs e o próprio OpenAI com essa parte de criação de imagens, tá? A gente vai ter uma parte específica no da só sobre isso, geração de NFTs com o dall tá? Mas não é o foco deste vídeo, tá? Esse é um vídeo introdutório e, e um pouco mais abrangente para a gente começar a discutir sobre o OpenAI e o dall Propriamente dito, tá? Até porque o convite foi magnífico e tá sendo fantástico pra gente. E vou voltar de novo aqui, Coisa Elementor, tá bom? Quem não conhece, vai lá e compra. Galera, é o seguinte. Falamos sobre OpenAI, tá? E agora vamos pro Dali. Beleza. Este, né, labs.openai.com.openai.com é o domínio, Tá certo? que é... você é o seu domínio do OpenAI, que você vai, vai ter acesso a essa parte. Então, se você não tiver acesso, quando você digitar aqui, você vai vir para a tela de login, a página inicial, na verdade, e aqui você faz o, lo o login para autenticar, tá? É um login que você pode fazer com a conta do Google ou com a da Microsoft, tá bom? Coloca essas informações e vai validar. Não adianta criar uma conta porque não vai passar para o Dali se você não tiver acesso ao beta, Tá bom? Beleza? Quem não entrou ainda na join list, existe aqui como você entrar e se inscrever, tá? Eu vou deixar aqui no Miro. beleza? Vou deixar aqui em cima, join list, Join list. E eu vou colocar o link da waitlist também aqui do lado. Tá bom? Ícaro, está aberto para todo mundo? Gente. Vocês tem que preencher o formulário, certo? É, Twitter, profile, LinkedIn, Instagram, né? E... Na, na submissão inicial que, a gente, que, eu, que eu fiz em março para abril, era muito maior esse input aqui, esse form. Era um formulário bem maior. E... Pelo fato de estarmos no OpenAI, eu acho que isso favoreceu bastante para a nossa... não sei. Né? A gente já está lá com a conta... Então, o que, é que eu, o que é que eu sugiro? Crie uma conta no OpenAI, utilize o OpenAI, sigam as redes sociais do, do Dali, tá? Sigam as redes sociais, compartilhem o conteúdo deles e tentem interagir com a comunidade. Além do... Existem... Ó, sigam o Instagram, tá? Existem... Tem uma comunidade no Discord, tá certo? Que você pode estar se conectando também. Enfim, é, vamos lá, então aqui no, no próprio DALI. tá, deixa eu entrar aqui, para o um modo abanônimo. Quando você, tem uma, quando você entra aqui no DALI, é bem simples, tipo, não tem muitos botões, tá, é, a tendência minimalista hoje que eu acho muito legal, menor quantidade possível de botões e maior interação e resultado. Então aqui, você tem um prompt, uma linha aqui para digitar, Tá certo? E um botão aqui no finalzinho chamado Generate Mais nada Mais nada Ah, tem mais botões? Tem Tem esse My Collection Que você pode salvar suas coleções, que você gerar Tá? Passo o mouse em cima, ó Aí aqui tem o um que eu coloquei no dia É Bruce Lee lutando contra Tamacianos E uma arte, arte 3D renderizada Tá? <risos> aqui é o seguinte Você também... Existe uma outra opção além do input, que seria o upload de uma imagem, tá? É diferente o contexto, e vou explicar para vocês os dois métodos, e as duas opções, a gente vai gerar aqui 10 imagens. Só que antes de gerar as imagens, eu queria mostrar para vocês aqui quais são as opções de botão. Eu gosto muito de clicar. Então, aqui você tem uma galeria de imagens aqui embaixo, tá? De outras pessoas que fizeram, e se você tiver uma arte que você achar, foi muito boa. Você pode ir aqui em Share Your Generations. Tipo, você vai aqui e faz um submit do que você enviou, tá? Você faz um submit um Google Forms e você diz: Eu mandei, fiz essa imagem e ficou bonita para o tá? E você submete e, e aguarda para ela entrar aqui na galeria, tá bom? Beleza, não tive nenhuma que entrou ainda não. Ah, então eu diria que tem três botões Tem Surprise, tem o Generate E tem o Upload, tá bom? O Surprise Olha o Pastel Drawing Of an... Tá para quem tem dificuldade em inglês Eu não sou fluente, tá? Mas eu entendo e consigo interpretar Então quem tem dificuldade em inglês Vai no Translate, tá? Eu uso muito de Deep, deep Você pode colocar aqui Pra quem tem dificuldade E... Um desenho em pastel de óleo de um gato irritado em uma análise espacial. Ih, tem diferença? Galera, GPT-3 identifica em português em qualquer língua, tá? Digamos. Não sei se em qualquer língua, mas na maioria. Então, se eu colocar esse input aqui, lá, em português, o é que a gente vai ter? Você vai aguardar. Espera um pouquinho, tá? Um desenho em pastel de óleo de um gato irritado em uma nave espacial. Vamos ver o que, que vai sair desenho paixão é, de olho tá legal né vou colocar assim vou colocar. se eu consigo colocar aqui uma, um input vou colocar assim um dragão um dragão em forma de esqueleto viajando em uma nave espacial Colocar assim, arte digital, tá certo? Vocês vão entender essas variações aqui. Vou só tirar essa. Tipo que foi o seguinte: esse aqui é o do. Calma. DragonForm, um fileto. Arte digital. Deixa eu só vai esse input. E a gente vai fazer uma coleçãozinha aqui, tá? Eu vou colocar as minhas imagens geradas durante essa, esse vídeo, este vídeo, vou colocar aqui. Então deixa eu colocar aqui um quadradinho assim. Tá? Vou colocar ele aqui. Vou colocar um azul e branco, beleza. Então a gente tem um dragão, a gente tem aqui esse... Esse outro aqui também. Beleza? Um desenho pastel. O do gato gerou esse. Né? esses aqui. E agora do dragão. Vamos ver o que, é que o dragão vai sair aqui, pai. Cada vez que eu faço isso, consome um crédito. Tá? Ou seja, consome dinheiro. Tá bom? No beta, a gente tá recebendo aqui 15 créditos por mês. Um dragão em forma de esqueleto viajando em análise espacial. Mais ou menos, né, pai? É uma, arte, é uma arte digital. Hum, não curti essa. Mas tá mais ou menos bonitinho esse aqui, né? Também não gostei desse. Faz o seguinte. Eu vou colocar esse output lá. Tá? Beleza. Galera, é o seguinte. O que aqui é que eu recomendo? Quando... Existem já vários exemplos aqui na parte inicial. Cada exemplo desse, ele, ele utiliza um tipo de, de... de modelo de arte diferente, tipo... Tem, tem quadros aqui, tem artes aqui que são 3D renderizados, certo? Tem artes aqui que são, por exemplo, pintura em tela, tipo óleo, óleo de... de né? Pintura de tela em óleo. Esse aqui é Oil painting, tá vendo? Painting. É... Esse aqui, por exemplo, é uma... a blue orange in a half lane on a blue floor. É... Ele não colocou se era renderizado ou não. Eu vou gerar novo essa imagem aqui pra gente consegue fazer uma coisa parecida. Pra vocês entenderem. Note. Vou colocar na tradução, tá certo? Uma laranja azul cortada ao meio, deitado sobre um piso azul, em frente a uma parede azul. Tá? Então a gente tem isso aqui. Vou colocar lá no... Vou colocar aqui, ó. Esse comum. Esse comum. Eu vou pegar essa... Eu vou pegar uma laranja aqui. Vou pegar, sabe qual vai? pegar essa aqui, ó. E coloco um texto aqui, ó. Né? Então, quando você gosta de ver imagens, tem duas opções. você coloca ela, você salva ela. Ou faz download. Nesse caso aqui, eu tô fazendo o download. Da imagem, pro meu computador. Ele vai gerar, né? Às vezes. Vai dar um probleminha, algum tipo de erro, porque tem muita gente utilizando. Muita gente, muito. Então, só muitas imagens, geralmente um tempo inteiro. Então, só ver aqui no meu computador. Eu tô usando a bibliotecazinha aqui, só do DAWI, tá? E ele já salva a imagem com o dia, tá? 2 de agosto e qual foi a hora da imagem. E aqui o input que eu coloquei, é pronto, tá? Beleza. Vou mostrar as imagens que eu fiz aqui também depois. Galera, é o seguinte. Dentro dessa parte aqui, tá? Vou chamar a atenção para duas coisas aqui. Primeiro, esse quadrozinho aqui, que é muito legal. E, e os botões acessórios que só aparecem dentro da imagem, quando você escolhe, tá? Vou colocar aqui do lado. Então, aqui em variações, tá? É muito legal, porque você consegue expandir... Se você gostou de uma imagem, mas você não gostou do ponto de... Tipo, você gostou muito dela, mas tem variações dela. Então, o que é que você faz? Você clica nela e coloca variações. Então, aqui dentro, você vai ter variações. Tá? Ele vai rodar um novo, com o mesmo input que você colocou na passada, valorizando aquela imagem, ele vai seguir aquela linha. Então, ele vai para uma árvore, ele vai descendo, né? E já puxa outro, mais quatro. Junto com a original Não mudou muito, né? Tá vendo? Era Ele embaçou mais aqui ó. Eu não curti essa Também não curti essa Não, tá, tá legal essa, papai Tá muito bonita Mas consumiu crédito Certo? Eu vou salvar essa aqui só pra dizer que eu salvei mesmo Pra não perder o crédito lá, mas vou salvar essa aqui, laranja 2 Com um pouquinho diferente, mais bonita, né? Nessa parte aqui, galera, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode pegar a imagem, tá? Clica dentro dela e coloca aqui, ó. Opa, repota, não. Você pode salvar. Save. Quando você coloca em save, ela vai pra sua collection, tá? Pra coleção aqui. Então, você salvou ela e ela não fica, dela, não vai ser deletada, tá bom? Aqui dentro, se você achou que essa imagem, ela tá infringindo com as normas, ou ela está sendo qualquer tipo de coisa que não venha, não cause bem bom estar, bem estar, e que gere mal, você vem aqui e reporta, tá? Aí tem duas opções. Essa imagem contém conteúdo sensível, ou essa imagem não, não está de acordo com o texto, beleza? Você reporta e vai embora. Um abraço. Vou voltar aqui para o início. Então, deixa eu colocar aqui um input. Vou colocar assim. É, eu queria... Antes, antes de fazer esse, essa nova tentativa, eu queria deixar aqui para vocês a dica de que, por exemplo, vou colocar assim: ó. o painting, olha o painting. Tá? Então, essas variações aqui elas são realmente importantes. Para, ó, Vapor Wave. O que é Vapor Wave? Style of read. Todas essas variações aqui... Quando você utilizar elas... Tá? Ó... Futuristic Neon... Elite Cyborg Face. Futuristic Neon. Certo? Quando, quando você utiliza esse tipo de nomenclatura... Pra geração da imagem, você vai... Car car caracterizar o Output. Por exemplo, esse aqui... Vou colocar um lado a lado, certo? Oh. 3D Render, 3D Render. Então, que é a 3D, tá? Esse aqui é o do neon, vou colocar lá para vocês verem. Uma colinha. Aí fica mais fácil, né? Então, ah, quer dizer que você colocar isso? Sim, com certeza. Não tenha, não tenha dúvidas. você colocar um output, um input, um prompt semelhante a esse que está lá lado esquerdo, você vai ter uma imagem muito parecida com a do lado direito. Estou falando da imagem. Estou falando de, da, do estilo da imagem. Tá? Então, para quem gosta de, de design, de arte, de, de né, essa parte aí, vocês vão entender que, do que eu estou falando. Tá? Esse aqui é um oil painting. Tá? Então, pintura de óleo. A óleo. Você vai ter esse aqui. Espero que fique claro e isso, isso, tipo, vai ajudar bastante para você não ficar tentando criar imagens novas. Tá certo? Ah, vou colocar a imagem de. Por que não está saindo aqui a imagem que eu estou pedindo? Gente, você tem que pedir com carinho. <risos> tá certo? Olha esse carro aqui, como é massa. Hand Draw. Olha o que, que colocou aqui: Hand Draw Scratch Autoport 911 ó oh. então você gente pedir aqui e aí o céu limite tá infinito aí eu vou fazer o seguinte eu vou pedir uma das, um de cada uma dessa aqui tá bom então aqui é o input do de exemplo e a gente pede um input vamos lá olha o painting ah, certo vou pedir aqui pintura óleo Pintura a óleo, caseada, óleo, não, olha a caseada, a óleo de um, de um, de um cisne dourado, em um, um planeta distante, certo? Vamos lá. Aqui. Esse aqui: 144. Trazer isso pra cá. Isso aqui ficou legal. oil painting a gold season. What? Gold season, né? Swan. Vamos ver o que é que vai sair. oil painting of a gold season on a distant planet. Ok. Ok, Google. Aham. Uh -huh. Ficou bom. Ficou bom, não é possível, né? Olha, ficou lindo, papai. Ficou lindo. Muito bom. Né? Pintura a óleo. A gente teve esse aqui. Eu vou continuar esses aqui de cima, mas eu vou colocar assim, tá? Quem quiser dar uma olhada. Quem quiser alguma imagem dessa, eu tô vendendo aqui. <risos> aqui eu gostei mais aqui desses aqui, velho. Ele cortou o cisne aqui, né? Não, ele colocou como se fosse no planeta, né? Esse aqui tá legal. Tá legal, esse aqui tá legal também, mas... Tá bem redondinho aqui, né? Uhum. Eu vou salvar esse aqui, tá? E vou fazer o download dela também. Beleza. Vamos lá pegar aqui a outra variação. Style of Vaporwave tá? Vou colocar assim é, Vou colocar assim O que é Style of Vaporwave? Que é a nova nova onda, né? Vaporwave colocar aqui é, Uma impressora Uma impressora matricial No estilo Vaporwave Será que vai ficar assim? Aham. Uhum. Vamos lá. Vai é assim. Com... Com... Com o pato Donald. Com o pato Donald. Olha o lado. <risos> vai ficar legal isso Vai ficar muito... Vamos ver. de duck do aqui on the side. Uhum. Vamos ver aí. Não curti não, papai. Não, ficou legalzinho, né? Essa aqui ficou horrível, velho. Essa aqui ficou mais homem, né? Mais homem. Mas... Ele colocou um negócio aqui em cima, né? Tipo... Ice, Ice, né? Eu vou salvar isso aqui só pra dizer pra gente... Não ah, vou fazer senão um desenho, vou só botar aqui. Fiz aqui. E como? Ah, tem que colocar. Computer from 19. Ok, Impressor material, anos 80. Anos 90. Ok. Vou tentar de novo isso aqui, viu? Quero ver se não sai o negócio. Existe uma diferença se você colocar tipo, o... o vapor Ó, oh, ficou mais bonitinho, né, velho? Uia! Oh, yeah. Ficou bem estranho isso aqui, né? Que engraçado isso, aí né? Essa vai aí. Aham. Uhum. Nota, eu tô salvando aqui e nem sempre você vai ter, né? Ó, oh, deu erro deu, deu de novo. Muita gente fazendo isso, né? Beleza. Tá, eu não vou tentar mais de novo esse aqui, não. Eu já consumi três credos meus aqui, tá liso. Triste que não Cyborg Face. Não é um lit. Cyborg Face. Ok. Deixa eu ver aqui. Triste que não é um lit. é lit, né? Triste. Triste que. Não é Isso, certo? Iluminado, né, boy? Iluminado, ok. Futurista que não um. colocar assim: é... dono de Duck. Fato dono iluminado por Neon Futurista. É isso aí. Quero ver se não sai o. Aham, Litano de Duck. Tô seguindo a sequência lá da galera que já fez, né? Que tá na, na galeria aqui de, de arte. Só tô mudando um pouquinho as variações. Então, espera que ela fique... Olha, yeah. ficou bonitinho, papai. Curti. Curti. Tem então, esse aqui é do Pato do mesmo né? Olha. Yeah. assim. Foi pode colocar um red, né? Alguma um assim. Não sei se poderia colocar ele, mas... Um pato Donald iluminado por futuristas. Uhum. Você tem esse aqui. Ah. E aí você vem a parte 3D, né? not walking in green desert Então, eu poderia fazer assim. Como você vai pegar só o 3D render, por exemplo? 3D render. Então, vou colocar assim. um pato Donald. O pato Donald. pato, pato Donald caminhando em um deserto deserto assim azul tá arte 3D renderizada certo Espera, musiquinha. Deve ter musiquinha aqui, né? Olha, ficou massa. massa. Curti. Curti esse. Eu gostei. Ficou muito legal. Aí a gente tem aqui só o né? Ficou muito legal isso aí Acho que eu acertei pelo menos uma, né? Padona, foi só padona na live aqui, na, na, no meio. No nosso vídeo. Uh, hand draw sketch of a Porsche. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse esse, esse do, do desenho em mãos, eu vou fazer assim. É, desenho em mãos. Em ah, sketch, né? Hand draw. Desenho a mão né? Hand Drawing Hand Drawing, tá certo, Sketch Sketch of a. Sketch, o que, que é Sketch? Sketch Sketch, eita! É, esboço de desenho, ok. Esboço de um desenho na mão do Pato Donald criado por Walt Disney. Vamos lá. Eu já coloquei que era um esboço à mão, né? Então, tipo, já posso colocar assim, só tipo... Aqui. Tá? O próprio Opinion aí... Opinion estimula que você faça o mais abstrato possível para ter um, um, um resultado mais engraçado. Hum, eu não sei se tem alguma coisa a ver o Disney aqui, que eu coloquei lá, né? Sei, velho. Eu vou, eu vou, eu vou salvar essa aqui, hein? Tá? Eu vou fazer um negócio mais difícil aqui. Vou colocar... Vou colocar uma 10 cuba. a ah, 10 cuba. Que é um avião. vamos ver, já um, mais ou menos, né, mais ou menos, porque eu... o, o posto aqui ficou bonitinho, papai, ele pegar um, tá muito, sabe, tipo, não curti muito não essa da que ele fez aqui, tá assim, é, eu vou aproveitar esse output aqui, eu vou salvar ele, tá, certo? pra dizer que eu não salvei, e vou dizer aqui que a gente colocou aqui, qual foi? Oh my God. Acho que era esse aqui. E eu coloquei, tipo, sketch of hand and round of a da escuba, né? Ok. Galera, é... a gente tá chegando já no final do vídeo aqui, tá? É... Não vou passar, vou gastar todos os créditos que a gente tem lá mas é olhando para o bordo do Miro eu fico feliz com o resultado que a gente conseguiu trazer para vocês tá criando sempre conteúdo de qualidade trazendo aqui para o Brasil e para nossa comunidade coisas boas tá é tá bom a ah, sobre os valores aqui né eu consumi acho que 12 créditos aqui durante essa live ou durante esse, esse vídeo e você tem a opção aqui de comprar créditos, tá? É, cada imagem, ela vai sair aqui por, por exemplo, 115. 15 dólares dividido por 115. Cada imagem, ela sai 3 centavos de dólar. 3 centavos de dólar vezes 6. Cada imagem. Cada imagem. Ela tá saindo menos de 1 real. Tá certo? Menos de 1 real. Por uma. Eu não vou chamar de relíquia, não. Eu vou dizer assim, a gente tá falando aqui de um unhar, que não é melhor do que o ser humano, tá? Mas ela foi feita com muito carinho e tá sendo mantida com muito carinho pra gente, tá? Então, eu não tô achando caro, tá? Também não tô rico, nem muito menos, né? É, em observação de, de necessário exterior, mas... Analisando o contexto, né, se você pegar um Shooter Stock da vida, um Invato Elements é, Shooter stock que cobra imagens de 100 dólares, 200 Note, eu não estou menosprezando o trabalho humano Gente, fotografias humanas sempre vão ser fotografias humanas, tá? Mas a necessidade que você tem é diferente O que você quer fazer com o Dolly? Por exemplo? Ah, eu quero gerar imagens é, para uma galeria minha, tudo bem eu quero gerar imagens para... Note, só existe um tamanho, que é o quadrado, um por um, mil por mil, dez mil por dez mil. E deixa eu só confirmar aqui qual que está o tamanho do, das imagens que estão saindo. Hum... Ó. As imagens aqui a gente tá com o tamanho mais ou menos... Meio 24, 24, tá? Então, todas as imagens, elas vão ter esse tamanho, tá? É... As imagens, elas, elas não vêm aqui, nesse caso aqui, com o, o, o, teu, o crédito de quem criou, tá? Mas você pode colocar, as, remover as propriedades em, em, em informação pessoal, se, se quiser. O que acontece? Cada imagem dessa aqui, ela é reconhecida pela IA. Tá? Ela sabe ah... O OpenAI Ele sabe qual foi o dia Quem criou Quando criou Se ele baixou Se ele não baixou Tá certo? Então tudo isso é, é rastreável, digamos Tá? É... Sintam-se Sintam-se convidados a conhecer o Dali Infelizmente eu não posso gerar convites Mas... O que eu posso fazer e trazer para o nosso Brasil, né, para a comunidade latino-americana, para quem está vendo o vídeo em português, são é... então, dicas. Dicas de como participar do beta, tá? dicas de como gerar as imagens, dicas de como não cometer infrações, dicas de como fazer o bem, tá bom? E por favor, quem não curtiu o vídeo, muito obrigado a transcrição, como é que a gente faz melhorar? Quem curtiu o vídeo se inscreve no canal, pelo amor de Deus, pra gente entrar logo nos, no, pelo menos um card de subscribes, e, e quem gosta de Elementor e de WordPress, conheça o nosso curso Elementor, porque tá muito bom o curso. Beleza? Satisfação enorme, que sintam-se convidados para continuar e testar, pelo menos, o OpenAI que tá aberto já. Beleza? Tchau, tchau.